ok equipa, bora lá escolhi aqui um um mega alienzinho com x braços o um, timer chegou a zero e nada aconteceu ah ok uh, tem dinheiro tem shop f4 para isto no tutorial ora este neck é da agility não é portanto consumables atributos e agora vamos.. Vamos top lane! Porque.. Porque. Epá nem sei, tipo. Level up. Ok agora, este não é que range da Emily. E já agora? Tipo, eu posso vir aqui para o meio das árvores? Acho que não. Oh, olha eles, olha eles, os gajos deles. Ah, este não é que range, este neck é que range. Ah, tu posso atacá-lo, pau. Olha! Parceiro! Parceiro! Sai! Oh oh! Olha, este colega não. Este, cle... este colega. Olha, para onde já está. What the hell, man? E os gajos já ficarem boedas a fé. Oh merda. Oh, Vai-te foder, a sua puta. Então, então, gostas? Gostas de perder a vida? Puta. Agora vou até Pá, mas quanta mana é que eu preciso para aquela merda? 150... Ah já tenho. Okay. Eu quero mandar o meu, o meu awesome spell... Eu vou morrer assim que ela se aproximar, acho eu. O que é isto? Morri? Respawning? Hã? Fazer respawn? O quê? Até eu não morri. Não Não percebo isto. Ok, def vamos comprar a mana, a gente quer a mana, pá. Ok, eu não vou carregar no espaço para vir para o meu champion. Neste eu carrego no espaço e isto vai-me dar outro champion qualquer random. Tenho bem certeza. Ei, já fiquei sem mana. C! Espera. No charges? Quando é que isto ganha charges? ganha as charges based on enemies using abilities. Ah, ok. Então tenho de esperar que eles façam spells. Oh colega, tem calma, O Que esta merda? Ui. e eu veio com aquilo outra vez, meu. Onde é que se compra potes? Ih, está a vir tipo, qualquer coisa. Não sei bem o que é. Aqui eles. Olha, já tenho uma carga. A sério que isto foi a mana que me deu. Não não não, vou morrer, vou morrer, vou morrer naquela. Ah pera, isto tem suggested, ok. Consumes a tree. Restore, meus potes de mana. Mas isto está-me a recomendar itens de intelligence. Okay. Bora. Vamos ver o que é que se está a passar aqui no resto do mapa. Portanto, na midlane temos dois gajos aqui a fazerem turns off deep, a tancarem um bocadinho a torre. Na botlane temos um para dois pá. Mas se os gajos da midlane é que lá deviam ir, mano. Quer dizer, nem percebo muito bem se isto são sumiu? Ah estou ah, aqui, ok. depois leva aqui um, um spell qualquer fica sorte tipo... O que é isto? ficou Ficou visível vai matar? what's going on? esta merda sempre ir-me pôr não boneco qualquer eu não percebo porque é que isto me faz porque é que isto me troca entre bonecos random mas ok um dia. Uh, ok, vamos ver o que é que está é aqui a acontecer. Pronto, fiquei semana. <risos> tipo. Depois este este, este papo seco que aparece-me aqui também do nada. Ah, é a bispa debaixo da torre, anda cá, anda. A cena é que ele, ele, ele, ela tem aqueles spells e... É pá, ela já tem a vida toda, tipo... Pronto, esquece. Ainda por cima estou contra dois, porque... Eles decidiram que... Eu me estava a safar bem na lane. O que é isto? Tenho uma seta... que é isto? Não sei o que é isto. Já está! Ah, estou a achar piado este é neck. É uma merda de né? neck, mas estou a, a achar a piada. Oh oh oh, querias? Querias? Não vai acontecer. Como é que eu vou à base? Eu vou quando morrer, tipo, fuck it. Se calhar, se calhar ter começado com os itens de agility agora em retrospectiva, agora que eu me percebi, ah, não comprei as botas! Hã? Ah, mas eu não... What? Porque eu já tenho... Não percebo. É! Ah, não é assim mana, não Oi! Então... Aquilo não era um champion? Eu nem entendi isto. Olha, está viajante por trás de mim, não é? Mas eu estou. eu estou mesmo pronto para os gajos. e eles, eles fizeram aqui um truque qualquer, uma magia qualquer, man, que esta merda. Nível 11 O quê? e a boa da gente! Olha! Pau Jukes! Foge! Foge! Não tenho torre! Eu curti a boa fui! Cê! Ah, Cê! Merda Olha, o meu jogo só Houve aqui um problema técnico sem querer que eu fechei o jogo Mas é na boa <risos> É na boa tipo fácil E a porra Isto é um spell, um, um range eu nem percebo o que é, o que é isto E é damage que ela me faz Ah estamos a ir, estamos a ir matá-la, ok não, não me tinha apercebido isto Pois lá está, lá está aqui. Ah! Ah! Ah! Man! Ah! Oh, o oh, que é que está a acontecer? Eu não percebo nada do que está <risos> Isto é tudo para dar caro, meu. Mil? Digo que eu tiver mil de energia. E este gajo passa paredes, olha, este gajo é porreiro, vou andar com este Mas eu tenho mais nível que ele, portanto isso diz-me que o gajo é um bocado noob ah, bora E oh, a, depois os ranges diz, eu não percebo, o range diz que é isto, mas eu faço isto em gente que eu tenho quase certeza que está tipo, bem mais longe Não, volta para trás Volta, volta para trás, meu Graças! Volta para trás, mano! este boneco, mano! Que retardi! Put. Ai. Se eu morro, eu vou ficar muito achateado. a sério, que pathfinding mais horrendo, mano! O que é esta merda? Por. Ai. Uh oh, uh oh oh! Man, man, o okay. que é o que é? under attack they Ai, ah. ah, acertei no minion. LOL! Ah! Mas pronto, Mateio Aliás, não fui eu que matei? Roubaram-me aquilo, LOL! Wow. Não! O espaço não faz... O espaço não é tudo aquilo que prometeu! Isto é só gajos que sabem chegar, tipo! <risos> isto é gajo que em grupo e sabem fazer spells e comprar itens. Olha para, para, para estas builds, tipo molho de itens a sério. Olha para a minha, oh, tipo. <risos> Aqui é um pau mágico que faz qualquer coisa que eu não sei bem o que é. Aqui é? A, 2.9. Au! E a fazer 29 é muito a mal. Olha Sei lá vi. Para quem começou isto com itens de agility? Fuck off! Ah também mesmo, é que eu vou voltar para trás, eu não entendo isto Ah pera, mas isto agora é o, é o Isaac mesmo Ultimate Já E claro que não fica aqui, ah pá a sério eu faço o damage todo Ah pá lá tá, que é isto? Agora eu estou a disable ela faz-me coisas que eu nem entendo Porque é que isto não fez os spells, meu? Mandei-lhe o E! Mas eu ainda ia de matar Pai sempre o morre de gold, não percebo Isto é, é normal? A gente, tipo o Teb não faz nada Por isso é que eles levem todos desconect. disconnect, assim a gente já ganhava aí posso subir... Ah, posso subir aqui uma, esta cena. eu posso subir... Uh, stats em vez de spells? Pfff, estouro já. Se calhar devia ter estado a subir isso, né? Fácil. Bora vaguear para a jungle, porque eu sou um excelente realista. A gente quer é achar aqui inimigos. You are useless. So are you. Pau. Ah, eles estão dois DC. o okay, que temos de aproveitar aqui, pá. Bora, push me. Push me. They have two DCs. Mas esta vez já tem spells que chegam à outra ponta do mapa, o caraças, mano. Isso. Será que já tenho mil de gold oh, ainda não? 400, eu não acho que nunca vou morrer com 1000 de gold porra o que é que... Game is paused! Ah, é, já está. Game on pausing Eu continuo morto, isto devia me ter E não o vou matar, lol Quanto está a minha boneca? Ai, não tenho mana. E hoje gá bem. Não! Não! The place, guys. Chablão! E ainda não tenho mil metal. Estou <risos> aqui equipa, olha, estou na merda já. Bom, pronto, eu morro não sei se. Acho que eles estão a destruir-nos o Nexus. E acho que já na acho que já resta tempo. Ainda falta 34 segundos. Radiant structures have been fortified. Isso é as nossas. Era fixe se fosse as nossas. Ó, oh, 6 segundos. 6 segundos, está feito. Olha eles todos a suicidarem. Se é agora que gente andamos aqui já alguém da volta ao jogo. Vai, vai, vai, vai, vai. Oh my god, já sei que o Ancient está under attack. Dire victory. Bem, bora bora checar stats. O que é que é que é depois de é é ouvir aqui? Vamos ver o meu score. Pau, 2-14. Oi, eu tinha mil de gold, podia ter comprado as botas.